2 xícaras de tapioca, uma pitada de sal, um pacote de queijo ralado e vamos misturar. Deixe seu like e se inscreva no canal. 100 gramas de requeijão ovo e vamos misturar compartilha esse vídeo para seus amigos forma untada e enfarinhada Vamos colocar aqui aos poucos, aqui na forma. Forno pré-aquecido 180 graus. Vamos deixar de 35 a 40 minutos. Até dobrar de volume. Fica bem gostoso. olha que delícia gente deixa seu like compartilhe esse vídeo seu comentário e se inscreva no canal